É. Ah. não sei se você sabe é, por que a Patagônia chama Patagônia. Quem não, deu não, esse não. nome é, está na revista Blog Escalada. Quem deu esse nome foi o Fernão de Magalhães. É o Fernão de Magalhães que fez, o barco dele pelo menos fez, a primeira viagem circun... Navegação. É, cinco navegação do mundo inteiro. O Fernando de Magalhães morreu no meio dessa viagem. Quer dizer, um spoiler, morreu no meio dessa viagem. Mas isso deve fazer 400, 500 anos, você já devia saber disso. E foi o Fernão de Magalhães que descobriu o caminho do Oceano, Pacífico, do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Ele que batizou o Oceano Pacífico de Oceano Pacífico, chamou de Mário hum. Pacífico, e ele que passou pelo Estreito de Magalhães. De Magalhães, é, é verdade que é tem o nome dele. E ele deu o nome de Patagônia, porque tinha um livro que ele era fã, ele era meio nerd assim, ó gente, né? E ele ele lia um livro de cavalaria, tudo, que tinha um monstro que eram os patacões, alguma coisa assim. Era um monstro, uma mistura de porco com um boico, não sei o que, que tava lá, é, é cheio desses negócios lá na, na cavalaria. E aí, teve um monte de problema lá, que aconteceu no, no barco, e aí eles pararam na... na... No, no que hoje seria a Patagônia. Só que quando eles pararam lá na Patagônia, a primeira coisa, antes deles pararem, eles viram à noite umas fogueiras dos, in, dos índios Telhuelche. E aí, por causa dessas fogueiras, ele chamou o lugar de Terra del Fuego. Por isso que tem um o nome, só. que o Fernão de Magalhães chamou lá também. E aí ele andou pela praia, e os Telhuelche tinham umas, umas pegadas de, usavam um, um, um, um sapato, um, eles matavam o guanaco, que é uma, uma lhama lá do sul da Argentina, chama guanaco, e eles usavam o que restava deles para aquecer o pé, porque é meio friozinho lá, né? E aí eles acreditavam que os telcoelch eram gigantes, por causa do tamanho do pé. Olha só. E aí eles falaram, não, nesse lugar aqui tem uns patacones, que é o Patagon, e aí ele chamou ah. o, era um italiano, o relator do, da viagem, que chamou de Patagônia Terra te, de Patacones olha só, hein e aí chamou, foi o primeiro relato, aí eu passei por um lugar lá que tinha umas pegadas e aí, ah, mas você contou a história inteira, não, teve um motim deixaram dois caras na Patagônia que ninguém nunca mais teve notícia é, é cheio de, é, é uma história excelente, então fica a dica aí pra vocês das 20 excelente. mil 20 mil Legos.